Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. Porque sempre que que tu mexe o cabelo. Se eu estiver falando merda, por você segue o roteiro. Parceiro, então para de graça. Sai é logo da internet, não tá para.